temos que olhar para nós, e uma distância tão grande do primeiro classificado, obviamente temos que estar uh, muito frustrados e, e, e não se pode repetir. E, portanto, isso, isso está muito claro na cabeça de toda a gente aqui no Sporting. Uh, agora, vamos deixar de fazer contas. Eu já não faço contas nenhumas. Só, só os gols que marcamos, os golos que, que, que não sofremos, e só quero vencer o Casapi e depois logo se vê. Só quem não quer vencer é que não pode estar frustrado com, com o que se passou em Barcelos. Eu ainda, Eu acho que se nota um bocadinho que ainda estou. Mas, mas sei claramente onde temos que melhorar, como vamos melhorar e vamos fazê-lo no futuro. O negativo tem que ter o um impacto em Barcelos. E isso sentiu-se logo quando descemos as escadas. Se há pontos positivos, são esses. Se eles não estiverem bem com o Casa Pia, não vão jogar com o Juventus. É muito claro isso. Um, e eles já sabem, já sabem com o que contam. Portanto, eu não, não tenho esse medo e eles... Acho que é um bocado notório o meu estar neste momento. Um, eu tenho a certeza que eles não vão facilitar.